Que tipo de post eu posso fazer, Carla, para as pessoas se interessarem? Porque se você está nas redes sociais e as pessoas não estão procurando um dentista lá, definitivamente não estão lá para isso, se você está lá, você tem que chamar a atenção delas e fazer elas ficarem no seu post por alguma razão. Né? Prender a atenção, fazer elas lerem o que você escreveu ou assistirem o vídeo que você fez isso tem várias é, estratégias que você pode usar uma delas vamos falar da primeira aqui para gerar engajamento o que que é engajamento é curtir comentar compartilhar isso é engajar a pessoa no seu conteúdo tá é você fazer um post que tenha uma pergunta ou um post que tenha uma enquete porque se você fizer uma pergunta isso for interessante para ela e gerar uma resposta nos comentários você tem engajamento ou seja gerou resposta geralmente quem responde curte o seu post também é porque gostou ou uma enquete do tipo coloca uma imagem de aparelho metálico e uma imagem de aparelho estético ou um alinhador é, estético né e aí você pergunta você né? Primeiro começa, escreve alguma coisa, mas a pergunta é, qual desses dois você usaria? Tá? E aí, por quê? Né? Comente por quê, qual o motivo? Geralmente, quem já pensou em usar aparelho ou já usou, ou, enfim, tá vendo ali se for uma imagem, não tô nem falando de imagem aqui, mas se for uma imagem que chama atenção, você vai conseguir, se você tiver pessoas que curtiram a sua página, né, ou que estão te seguindo no, no Instagram, que tem que ter um volume de pessoas para isso acontecer organicamente, sem investimento nenhum, você vai gerar ali um engajamento, né, você vai ter respostas. E o Facebook e o Instagram gosta muito de respostas, a, comentários. Existe lá dentro um algoritmo, um robozinho que determina se aquele post é bom ou não é vai depender do engajamento vai depender de quantas curtidas quantos comentários e quantos compartilhamentos você tiver logo no início da publicação na primeira hora que você acabou de publicar se ele entender que as pessoas gostaram ou seja responderam ele vai distribuir isso para mais e mais e mais pessoas Ainda sem você investir aqui, não tô nem falando nada de investimento financeiro, tá? Então, engajamento. É muito importante aqui para o Facebook entender que as pessoas gostam daquilo que você publica. Ah, Carla, mas isso vai me trazer paciente? Diretamente? Pode ser que não. Mas indiretamente, a pessoa que interagiu ali, ela já entendeu que você e está escrito o seu nome lá na página ou o nome da sua clínica que você trata desse tipo de problema então se você pôs uma pergunta, vou dar um exemplo aqui de odontopediatria eu já fiz isso uma vez, funcionou muito bem, uma imagem acho que era do menino maluquinho né? era bem colorida e aí eu perguntava pra mãe lá em cima, isso no facebook no instagram também eu fiz é, mãe com quantos anos caiu o primeiro dentinho do seu filho, mãe. Né? Você já chama atenção a pessoa, a mãe tá rolando lá o feed e ela, em um segundo, você tem um segundo ponto 3 para chamar a atenção dela. Ela para porque ela viu a palavra mãe, ela viu a palavra filho escrito, escreve em, em letras maiores, e aí ela parou para ver o que, que era, porque ela se identificou ali com aquele com aquele texto. Com quantos anos caiu o primeiro dentinho do seu filho? Que mãe que não vai responder? Vai lembrar? Vai, ah, foi com seis anos, meu filho seis anos, eu tô oito anos. Ela interagiu. Além do Facebook e do Instagram gostarem disso, desse engajamento, aquelas pessoas ali que curtem a sua página, que te seguem no Instagram, que provavelmente são da sua cidade, né? É, vão entender que você tem algo ali a oferecer para as crianças, tá? Então tá falando de dente, de idade que caiu o primeiro dente, uma imagem que chama atenção, então você começa a ser conhecido e ter engajamento é muito importante, né? Depois você pode até falar com essa mãe, se você já tiver um vídeo, por exemplo, né, falando alguma coisa de odontopediatria, você até pode mandar para ela. Enfim, é um primeiro contato, tá? E que gera, costuma gerar um engajamento legal. Claro, tem que escrever de uma forma interessante, né, entender o que o seu público gostaria de saber, ou mais ainda, é, como ele gostaria de interagir, que tipo de pergunta você pode fazer para ele interagir.